r no ar, vocês que estão nos acompanhando, vamos acompanhar as ocorrências atendidas pela Polícia Militar aqui no município de Mafra, 38º Batalhão da Polícia Militar aqui no município Mafrense. E quem está conosco é o subtenente Pedro Luiz, conta para nós aí as principais ocorrências do mês de março, subtenente. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os seguidores da R-Mafra -R Mix, né? E durante o mês de março tivemos vários, inúmeros atendimentos efetuados pela Polícia Militar, inclusive essa semana foram um total de 89 atendimentos até então, né? desde a última sexta-feira até hoje, e o que prevaleceu, o é, um número maior de atendimentos foram relacionados à questão de entorpecentes. Foram 29 situações só nesse mês de março envolvendo é, porte e posse de entorpecentes e dentro, dentro dessas 29 tivemos duas situações de tráfico de drogas, flagrante né, de tráfico de drogas com quatro pessoas presas. É, bastante droga apreendida, é, sempre em pequena quantidade, né? mas em, em um total de 29 ocorrências é, O que chama atenção é a variedade das drogas que circulam no nosso município Tivemos é, apreensão de maconha, tivemos apreensão de crack, na, na sua maioria Mas também tivemos algumas situações envolvendo cocaína e até êxtase uma das, inclusive uma das variações do ECAS, que é o MDMA, se não me engano, a colocação. Então, a Polícia Militar, durante as suas abordagens de rotina, são abordagens preventivas, né? é, com o intuito de, de, de trazer uma certa prevenção. E, seguidamente, aí vem encontrando é, usuários de, de entorpecentes e, e fazendo essas apreensões. No caso do usuário, né, é sempre lavrado um termo circunstanciado, um TC, né, conforme a legislação é, atual prevê. E, então, esse usuário vai se apresentar perante o Juizado Especial para achar uma solução, você vai partir para um tratamento, você vai pagar algum serviço comunitário, enfim, essas são as situações. Já as questões de tráfico aí já quando configura né a comercialização ou pela quantidade ou pela pela situação com que é flagrado, né, então aí já cabe a prisão em flagrante né, de quem está aí comercializando os entorpecentes. Falando em segurança, subtenente, e a rede de vizinhos como é que está nesse momento? A rede de vizinhos continua funcionando, Márcio, normalmente, é, não normalmente, né, porque devido às questões da pandemia ainda não retornaram as, aquelas reuniões né, que acontecem é, seguidamente ali, envolvendo a polícia militar e os, os, os moradores daquela região que está a célula da rede de vizinhos, mas continuamos com o grupo de WhatsApp ali da, das células que já são implantadas e só não foram implantadas células novas ainda devido toda essa questão aí da, da, da pandemia que ainda estamos vivenciando, né? É, Oxalá estamos partindo aí para um, um final de, de, de toda essa questão aí já temos algumas liberações aí na questão do uso da máscara em certos eventos que já vem acontecendo mas sempre com cautela né a polícia militar então está aguardando a orientação do comando geral, claro, para assim que tiver condições e, e com toda a segurança, a gente possa criar novas células, em, em, já, já houveram solicitações né, de, de da criação de novas células, e essa é a intenção, assim que toda essa situação da pandemia é, chegar né, numa situação definitiva. Aproveitando, subtenente, dicas de, de segurança? A... Posso aproveitar um, até uma, um texto que foi produzido pelo Dr Marcelo Pereira, né, nosso antigo comandante aqui do, terceiro, do 38º Batalhão, Coronel Marcelo, é, sobre as questões dos acidentes de trânsito é, envolvendo danos materiais. Também temos aqui em Mafra um índice bastante alto é, de acidentes. Né, e Ele fez uma matéria ali na, junto ao CDL aqui de Mafra, com algumas orientações bem interessantes a respeito do acidente de trânsito com danos materiais é, acaba sempre trazendo transtorno né as pessoas principalmente financeiro é, os entraves jurídicos que que causa quando não há um acordo ali entre as partes envolvidas então para essas questões vou aproveitar as orientações do próprio coronel marcelo é, que orienta assim a pessoa sempre se procurar produzir as suas provas ali quando é, ver que está difícil um acordo e tudo mais, é, através de levantamento fotográfico. E muitas vezes as pessoas se preocupam em fazer o, o, um levantamento fotográfico dos danos que sofreu o seu, o seu bem, o seu veículo. Mas é, é interessante ter uma, umas fotos assim da cena total do, do acidente, da própria sinalização que está no local. Muitas vezes uma placa, por exemplo, é, pode estar não tão visível, uma sinalização pode estar não tão visível ou talvez até com algum erro, né? isso pode vir ajudar numa definição por parte da autoridade judiciária depois para resolver esse impasse que sempre acaba sendo causado pelo acidente de trânsito com danos materiais. Sempre a preocupação também de é manter o local sinalizado. É, a polícia militar nem sempre consegue chegar tão rapidamente nesse local do acidente. Às vezes já está em outro atendimento ou está um pouco mais distante do local. Então sempre procurar é, manter a, a sinalização, cuidado para não estar tá sobre a via, sobre a pista de rolamento, para de repente esse acidente com danos materiais não vinha se tornar um acidente com alguma vítima, né? com alguma lesão, alguma fatalidade. Nos casos hoje de acidentes com danos materiais A gente até orienta os condutores para que tirem seus veículos do local onde foi o impacto Tirem do meio da via, estacionem o veículo em um local seguro Isso não vai fazer diferença na hora de, de, de se apurar as responsabilidades de cada um nesse acidente Subtenente, muito obrigado pela atenção aos nossos seguidores do RMX Noir Obrigado então a, a, mais uma vez a RMX por arrumar framix, né, por nos dar esse espaço e sempre é, interagindo e apoiando os trabalhos da polícia militar e vice-versa, né, é, esse companheirismo que existe entre as duas instituições, é, principalmente entre a polícia e a imprensa, né, é muito válido, é o um meio da gente levar nossas informações, as nossas orientações para toda a população a vocês que nos acompanham no RMX no ar. Portanto, o trabalho, o atendimento da Polícia Militar através do 38º Batalhão sede aqui no município de Mafra ao atendimento à nossa comunidade e região.